Gira levantar a mão, gira levantar a mão. Gira levantar a mão, oh, levantar a mão. Gira levantar a mão, a mão. Os vamos assistir precisa lá não. Gira levantar a mão, gira levantar a mão. Os vamos Se querem rap, eu chego aqui fazendo sempre a minha arte Cumprindo o meu papel, essa aqui é a minha parte Eu falo até de parte, só que essa é estrutura E hoje o seu corpo vai ficar na partitura Eu quero só fazer rap e não faço rasura Porque nessas palavras eu não derrubo feiura Porque você tá ligado, você fica no tártaro Seu é Gustavo, só que você é pior que o Gustavo Lázaro Eu, vi para o meu... Nemo, Tá achando que é rima boa Nemo, te capturou Tipo Pokémon Não faz improvisação Tipo Pokémon mesmo Pokémon Trão rimando Improvisação Rap não é ritual Eu tenho ele perfeição Você fala de Lazaro Só que na roda estamos Eu tô Pico e mano passo faço flow lá Ramos Pra você entender Aqui na sessão Porque já fez a roda Todo mundo ergue a mão Seguindo aqui no improvisado mano, esquentista e o ladrão que só ganhar aqui roubado você entender qual que é dessa aliado Seguindo e sempre pesado Fazendo no um improvisado Não importa, vai ser cortado Ou se não vai ser O importante é pegar o mic Vem cá e fazer o R.A.P Continuar Não sei Você tá ligado, foda-se, continuei yeah. Yo, yo, yo, yo, yo. Só continuo falando bosta aqui nessa proposta Independente de tudo, você não tem resposta Você pode falar o que quiser, meu aliado Sou tipo BK, pode se dizer que eu ganhei roubado A diferença entre nós pode vá Mas essa fita, meu parceiro, agora eu já disparo Da hora você pode ter até só pokebola Capturou o Gustavo, o um Pokémon que é o mais raro Então fica na sua, meu chegado Independente de tudo, hoje aqui você sai disfarçado só Falando bosta, aqui um falso profeta mas a sua vida Você nunca tem meta Uou. Primeiro round Vamos votar, hein Vocês decidem Barulho para o Neno Uou! Barulho para o Cacique Uou! Barulho para o Gu Uou! Neno 1 um a 0, segue Terminou no yeah. Gu, Gu volta E yeah. a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 O cara só cuida da minha vida na parada. Infelizmente, a sua cara hoje vai ser quebrada. Cê sabe, mano, que você não entende da pegada. Infelizmente, sua mente segue atrasada. Não tire pedra se o seu telhado ele é de vidro. Por isso eu vejo que a sua ideia aqui é pouca. E se você também tem sua mandíbula de vidro? É melhor você cuidar da sua boca. Porque, meu parceiro, você não. Tenho... Mais pesado, independente de tudo Você também é atacado Cê sabe nessa fita, aqui eu tô Não tô panguando no atacado Pois eu tô tipo um estado islâmico Fala que é pokémon, eu vou te explicar Não é só porque cê tá tiro que você é o um ratatá Só que eu vou falar Aqui vai explicar Cê quer fazer ataque, só que eu vou argumentar porque aí, moleque, eu vou te explicar uma sessão Pra você entender qual é a da improvisação. Porque aí, truta, não se esqueça. Você quebra a cara e a rima não decifra. Eu sou quebra-cabeça. Pra você entender que agora eu faço free. E mano, quebra-cabeça enquanto eu rimo, eu quebro em si. Fazendo free e se ligar que eu vou falar. Porque esse mano eu nem preciso atacar. Não é pra porque o mesmo já caminha. Aqui é Charizard, trago as fogo nas E eu vim pra mostrar, esse é o Cinto Cúdio. Você é Lazaro Ramos, Mike Thaís Araújo. E eu vim pra mostrar, moleque, na aguenta. Batalhando nesse cara, você se aposenta. Porque esse afim é meu amiguinho. Lázaro Ramos não vai me dar só e pouquinho foguinho. Eu vim para mostrar que eu aprendi essa parada. Fico rima uma merda, porque nessa fita, mano, sem stalk Você na MC deve ser só mais um fã do Krauk Pode quebrar mantículas de vidro Seu mané Só que os que vai perfurar seu pé oh! Você tá barulho? Outra vez é Pega a visão Vai lá, pra não influenciar A gente fala depois Ai, caralho. <risos> Vai lá, pela ordem então Barulho para o Gu oh! Barulho pro cacique oh! Barulho para o Neno! Oh! Neno está na próxima fase! Máximo respeito, ganha os dois rounds!